Olá, Paraíba! Estamos agora dando o pontapé inicial para falar sobre esportes aqui na TV do Gordinho. E já com o nosso convidado Francisco Neto, repórter do blog do Gordinho, seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado, Cognes. Olá a todos os internautas ligados na TV do Gordinho. Vamos falar de futebol, de Copa do Mundo e da escalação do que Tite é o... aí, né? Exatamente, que é o, é o que interessa. Tanto quanto polêmica, né? Polêmica, alguns nomes polêmicos aí. Vamos aqui logo falar pra... sobre as polêmicas aqui, né? Não, vamos logo abrir aqui. Teve aí Cássio, Wagner, Tyson e Fred. E aí, o que, é que você acha? Olha, é, claro que foram jogadores que estavam sendo convocados por Tite anteriormente. A gente não pode também crucificar o título, são jogadores que foram sim, testados, sim. É, treinaram bem de acordo com o tite o Fred, por exemplo, de acordo com o tite foi um jogador que treinou é, muito bem, assim, ele Estava destruindo os treinos, né, não sei é que ele, o tanto de futebol que ele Na vê no Copa Fred, do mundo. né, pois é, não sei pois você, é. você acha que o Fred é esse jogador todo? É, pois é, eu até dei dando umas tuitadas aí meio polêmicas sobre, sobre Fred e Tyson, por exemplo, tínhamos o Rodriguinho, que seria uma boa peça ali, Rodriguinho que é um jogador tático, como a gente costuma falar que apoia bem o ataque, mas também recompõe aquela segunda linha de quatro ali para fechar na marcação. Tínhamos o Rodriguinho aí também sendo observado, inclusive, cogitado na Copa do Mundo, era certa dúvida. Mas o Fred realmente teve essa observação aí do, do Tite, enfim, do, do Gaspar também, que via treinando muito bem, tudo mais. Exatamente. E também tem Tyson. Em relação ao Tyson, e eu ia também comentar, o Tyson, ele é um jogador que foi convocado como atacante. Ataque. Mas é, é bom a gente frisar aqui que faz seis meses que o Tyson não faz gol. Seis meses de jejum para é, o então atacante. Então fica essa questão aí. É, Convoca né? um atacante e ele não faz gol há seis meses. Exato. Esperamos que ele faça uma Copa do Mundo, né? Que renda né? bem, boa, né? que renda bem. Exatamente. Agora vamos aqui pulando. Acho que Cássio, acho que dá até pra gente entender é. a, a, é. Cássio, a ele é um jogador assim. que fez um campeonato brasileiro espetacular pelo Corinthians no ano passado sim, e, sim. e, claro, que a, a gente pode... Confiança também, aí. né? Do Tite, né? Conhece ali, desde Ex os tempos de Corinthians. Exatamente. Claro que a gente pode questionar ah, o Marcelo Groi poderia ter ido, ah, o Vanderlei do Santos poderia ter, do ter ido. Santos. Não foi testado, mas... Mas já teve uma sequência na seleção, né? Que Exatamente. a gente Exatamente. é que PESA, a gente pois sabe é. que é bem complicado. Mas é importante a gente trazer os nomes, né? Posição por posição. Pra... Sim, sim. Vamos <risos> dar uma analisada aqui, posição por posição. Exato. Começando aqui pelo goleiro. Vamos lá, três convocações. Alisson da Roma, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City. E aí, o que, é que é, você acha, Francisco? O Alisson, né o bonitão, o Alisson Becker. Exatamente, foi... o galã da seleção. O galã da seleção, né? É, vem fazendo uma temporada espetacular pela Roma. É, chegou a semifinal da Champions League, com é, sendo muito efetivo no gol, muito seguro. Apesar do, do grande número de gols da Roma... A Alisson sempre teve atuações decisivas e muito elogiadas, tanto exatamente. pela imprensa brasileira quanto, obviamente, pela italiana. Pela e, italiana internacional. e tendo seu nome até vinculado a times, como, por exemplo, como o Real Madrid. Exatamente, não né, é maior... ventilado no Real Madrid. Exatamente. E em relação ao Ederson, também fez uma temporada Sim, muito boa exemplo, no Manchester City, City do Guardiola, Guardiola. Do Guardiola exatamente. fez uma temporada muito boa campeão inglês com o Manchester City, sim. então eu acho que o Brasil está muito... Recordista também com o Manchester City, né? Maior número de pontos, maior número de gols, enfim, recordista também com o Manchester City. É, eu não sei você, mas eu acho que o Brasil está bem servido de goleiro. Sim, sim, também acho que o, o Brasil também. Tinha, também tinha... tinha ali Neto correndo por fora, né? a gente até comentou aqui, tinha é. Neto ali do Valencia correndo um pouquinho por fora, até o próprio Vanderlei também, mas foram nomes que não tiveram essa sequência aí na seleção e a gente sabe que isso pesa, está com o grupo, está entendendo a filosofia do Tite, a gente sabe que isso pesa um pouquinho. Cássio, a gente acabou de comentar aqui anteriormente. É um nome que dá, dá para gente entender, sim. Tem essa confiança do Tite. Exato. Tem essa lógica de conhecê-lo desde o Corinthians. Enfim, é o terceiro goleiro. Enfim, acho que o goleiro estamos bem servidos fazia, também. Fazia algumas Copas do Mundo que o Brasil não chegava tão bem de goleiro. Né? O Brasil sim, é um sim. país que não é tradicionalmente de revelar goleiros. Exatamente. É, mas nessa Copa do Mundo a gente chega bem nessa posição. viu Sim, sim. Também, também concordo. Acho que de goleiro estamos muito bem. Selo top para os goleiros aí da Seleção Brasileira. Vamos para a zaga, né, para a zaga. Fala, chama aí, Francisco, os zagueiros da Seleção. Olha, na, na nossa zaga, é, uma certa surpresa, né, que foi o Jeromel, ele estava ali na briga é, com o Rodrigo Caio, o Jeromel foi é, a escolha do Tite, é, o Marquinhos, que vem fazendo a temporada muito boa pelo PSG, Sim. o Miranda também... É, sem questionamentos E o Thiago Silva E aí, sim, o que, é que você tem a dizer dessa zaga? É, pois é, acho que pronto Uma surpresa muito positiva E surpresa mais ou menos Porque estava naquela dúvida ali Era uma das interrogações do Tite Da seleção, enfim Todo mundo que acompanha o dia a dia da seleção É justamente Jeromel É uma surpresa positiva Zagueiro muito bem, efetivo Vem aí a... a IA. Cerca de um ano e meio, mantendo um nível altíssimo na zaga do Grêmio aí, trazendo boas campanhas a Libertadores pro Grêmio, por exemplo, um grande título aí. Acho que já, realmente Jeromel é um nome muito positivo e vai e pode ser... Dessa zaga aqui, por exemplo, qualquer um pode ser titular, na minha, na minha opinião. Qualquer sem um dúvida, pode fazer dúvida. a dupla titular, seja Jeromel Marquinhos, Miranda Marquinhos, Thiago Silva e Miranda, enfim, qualquer dos quatro nomes pode facilmente ser aí compor a zaga, a zaga titular da seleção brasileira. Fazer uma zaga aí, né? Eu acho que o título Sim. também está muito bem servido aí, né? Zagueiro Nessa também. Zaga. Eu acho que aí é, Marquinhos também, alto nível, né, do PSG, muito já vem compondo a zaga. Inclusive, acho que vai compor a zaga titular, Miranda e Marquinhos. Eu é acho certo. que a zaga titular é Miranda e Marquinhos, é a zaga que vinha jogando. O Thiago Silva até que ganhou espaço no, na, nos últimos jogos com sim, o Tite. Ele, o Tite deu uma chance para o Thiago Silva. Que vinha vinha que ficando é, muito no banco, né? é muito Silvio. bom zagueiro sim. o Thiago Silva, né? Mas eu acho que a zaga vem com o Marquinhos e Miranda. Uma zaga muito segura, assim como o goleiro, né? A defesa do Brasil vem... Bem, bem forte, também bem acho. Forte. E, que, e que, inclusive, também, efetivamente, historicamente, não é algo tão plausível do Brasil, né? Que é não o famoso é. futebol fantástico do meu para frente. Exatamente. Estamos agora com uma defesa muito bem servida e sólida. E eu acho que, só puxando aqui um, algo sobre, sobre a defesa, é, tipo, bem nítido que Tite chamou os nomes que já vinham sendo ali, porque a defesa é aquela coisa da, da, da solidez, é de, de conseguir... É, não levar gols, enfim, mas também tem a lógica de confiança, de segurar de momento, e também espero que o Thiago Silva se livre da peixe de chorão. Thiago Silva, vamos lá, força, Esperamos, né? vamos lá, não cai não, não, chora não, vamos lá, vamos pra cima, é Adenou, é Adenou, é vamos lá. O Thiago Silva, que nesses momentos de tensão, ele costuma, né, às vezes pisar na bola, é... Da, não famo na... da famosa afrouxada. Afrouxada, na seleção, não só na Seleção Brasileira, inclusive jogando em clubes. Nos no clubes, PSG, sim, sim. ele, em momento decisivo, falhou, né? Mas Exatamente. esperamos que isso não aconteça nessa Copa não, da Copa. Não, Tiago Silva é muito bom, Tiago Silva, só para ressaltar aqui, pessoal. Tiago Silva muito é bom, muito bom, mas né? tem esse desequilíbrio emocional, se assim poderíamos classificar. Vamos para agora laterais, para as laterais aqui, ó. Laterais, né? Nas laterais, quatro nomes Aí temos o Fagner, que foi ali a surpresa, a surpresa né? muito polêmica, mas enfim. Daqui todos os nomes, o Danilo do Manchester City, temos o Fagner do Corinthians, o Felipe Luiz do Atlético de Madrid e óbvio o craque incontestável Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, e aí. É, a surpresa fica por conta do Fagner, que entrou na ausência do Dani Alves, né? O Daniel Alves que teve infelizmente, é, porque ele eu digo infelizmente porque ele é uma, ele era uma liderança muito Sim. importante nessa seleção do título, entrevistas já ressaltava essa liderança do Daniel Alves, mas bola para frente. Está de fora, é entrou o Fagner, que é um lateral, na minha opinião, um bom lateral. Você pode questionar se outros laterais estavam à frente dele, como o Rafinha, por exemplo. Mas o Rafinha, é, do, do Bayern de, de Munique. Munique. Mas eu acho que o Fagner, ele se entrar... Eventualmente, eu acho que o titular Não vai ser vai o Não vai comprometer, né? Não, Não vai, vai comprometer. comprometer. Eu, mas eu acho que o titular vai ser o Danilo que vem fazendo uma, uma temporada muito boa também no Manchester City. Ele é um jogador da confiança do Pepe Guardiola, o treinador espanhol. Em relação à lateral esquerda, o que, é que você tem a dizer aí? Exatamente. Inclusive lateral esquerda, Danilo joga na lateral esquerda, às vezes, pelo Manchester City, que tem o Walker ali pela, pela direita, mas. Exato. Danilo, eu também acho muito bom jogador, desde, desde a época, enfim, Porto e tudo mais. É, mantendo a média ali, realmente subiu aí aos comandos do Pep Guardiola. Bom, temos o Marcelo, que para mim é incontestável, o Marcelo é um craque, é realmente futebol brasileiro, está nos pés do Marcelo. O próprio Tite, a gente leu aqui antes de entrar no ar, lemos aí a carta do Tite no The Players Tribune, falando sobre o Marcelo, que é um jogador super criativo, é um jogador que realmente é fora e acima da média, comentando aí sobre o Marcelo, que ele queria contar que o Marcelo não vinha sendo convocado na época do Dunga, que dizem nos bastidores que havia uma certa rusga pessoal entre o Dunga e o Marcelo. É, e por isso o Marcelo não vinha sendo convocado. É, Mas o Marcelo é incontestável. Incontestável, um craque um jogador... de bola. Eu sempre tenho na cabeça uma entrevista que o Renato Augusto deu uma vez. É... Ele deu uma entrevista e ele falava sobre o Marcelo. Ele dizia que é impressionante como o Marcelo é lateral esquerdo. Na opinião do Renato Augusto, o Marcelo deveria ser um jogador de meio, até de ataque pela qualidade que ele tem, habilidade, e habilidade de mas nós estamos, é, para mim, é o melhor lateral esquerdo do mundo, do mundo e sim, sim. essa zaga do Brasil vem forte, viu? Exatamente. E Felipe Luiz vinha também, a, cai naquela lógica da confiança, de estar fazendo parte do grupo, de já vir já vim sendo convocado pelo Tite, enfim, tem toda essa lógica. E Felipe Luiz também eu não vejo tanto assim como uma polêmica, tanto é que nem chegou a ser emitilado alguma polêmica sobre ele nas redes sociais, enfim. Isso. Acho que Felipe Luiz é um nome realmente aceitável e carimbado mesmo para estar... Tá ocupando a reserva, né? Marcelo vai ser o titular, como todos sabemos. E Felipe Luiz, eu também acho que é um nome que está que bem avaliado e que está uhum. carimbado ali para ser. É verdade. Vamos, Vamos agora para a meia cancha, né? Para a Exatamente, meiuca, ali lei do Brasil. Exatamente, a meiuca. A é meiuca que vem com Casemiro, do Real Madrid. Sim. É, Fernandinho, do Manchester City. O Fred, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Complicado, complicado. O... <risos> Essa pronúncia aí, né? O Shakhtar Donetsk, pois é. da Ucrânia. O Paulinho, do Barcelona. Felipe Coutinho do Barcelona, o Renato Augusto do qual é o time do Renato Augusto é o Benjim Benjim da China, Benjina. né? E o William do Chelsea. Chelsea. E aí, essa meia cancha aí do Brasil. Primeiro comentar também sobre o Casemiro é até engraçado falar sobre o Casemiro, se assim podemos dizer. Casemiro, que há três, quatro anos atrás ainda estava por aqui, creio eu, São Paulo. Isso. E o jogador chegou assim contestadíssimo pela própria torcida de São Paulo. E hoje chega como um dos maiores meus campos do mundo, ali, volante, enfim, homem de, de, de segurança dos Zinedine Zidane. E, e Casemiro era não incerto nessa convocação. O jogador, incrivelmente, enfim, tanto do ponto de vista tático como do ponto de vista... De esforço físico, enfim. Casemiro, pra mim, era um, um dos nomes incontestáveis dessa seleção Sem pra 2018. Claríssimo, carimbado aí, eu da também achou do Tite, né? Casemiro é um, um grande nome, assim. Fernandinho também. Fernandinho, eu confesso que pessoalmente eu tive que. Acompanhar a ascensão do Fernandinho, uhum. acompanhar mais de perto do Manchester City. Eu realmente não gostava do Fernandinho. Eu também, eu não Nas primeiras que convocações, era não o, nome, vi que o eu... nome do Fernandinho, a gente. Fernandinho. Eu também, ficava, eu também era essa pessoa desse grupo aí. Pois é. Fernandinho, mas realmente um jogador muito, muito, muito importante. Também Experiente, do ponto de vista. Né? Exatamente, do ponto de vista tático ali para o Pep Guardiola. Exato. Fernandinho também acho que é um nome super positivo para a seleção. E aí chega. Fred, né? Que é o um Fred, polêmicos. né? É, o Fred é aquele jogador, ele é multiuso, polivalente, é aquele jogador que todo treinador gosta, né? Aquele, como a gente gosta de dizer, o volante camisinha, né? Ninguém gosta, mas tem que usar. Tem que né? usar, complicado. Então, Fred. mas o Fred, ele. E é o Fred, é o meu campo, pessoal. Não confunda com o Fred centroavante, tá bom? É. é o Fred meio campo, jogador revelado aí pelo Internacional de Porto Alegre. Exato, o Fred, Enfim. meio campo, ele joga mais ali de volante, né? Mas é um jogador muito participativo, voluntarioso, esforçado. Sim. É, eu acho que ele vai ser um coringa aí. Ele não deve ser titular da Seleção Brasileira, é a não ser que aconteça... Como o Fernandes algum... na última Copa, né? Que é jogador que faz Exato, várias posições. Exatamente. Né? É. Por isso que os treinadores gostam tanto. E foi, foi, foi convocado o Fred. A gente espera que ele faça uma Copa do Mundo boa, né? Quando, pelo Brasil. Se, se for exigir, de caso for, eu também espero que exatamente. dê com todo o recado. E como a gente falou, o né, Tite tem essa lógica de observar os jogadores, não só em loco, né? mas também o dia a dia, quando ele vai para a Seleção, os treinamentos, que foi muito elogiado, como a gente trouxe aqui... No início da, do nosso programa, Fred e Tyson também, que a gente vai falar mais à frente, foram, é, enfim, supracitados como uhum. jogadores, enfim, aí muito bem avaliados durante os treinamentos na seleção brasileira. Uhum. O próximo é Paulinho, então Paulinho acho, né? Dando, dando continuidade aí o Paulinho, jogador do Barcelona, que pra mim é incontestável também, assim como Sim. o Casemiro, deve ser a dupla de volantes titulares, Casamiro e Paulinho, um jogador que vem fazendo uma temporada muito boa pelo Barcelona, mas acima de tudo, um jogador que tem uma confiança do Tite. Desde a época Sim. do Corinthians, ele é um jogador que é, fazia aquela, aquele, aquela. O Coringa mesmo, um jogador Exatamente. muito voluntarioso, que quando não jogava de volante, ele estava ali na, no meio-campo, infiltrando sempre. Ele é um jogador que Sim. infiltra muito a uma aparece... das grandes qualidades do, do Paulinho é essa infiltração pois ofensiva. né? aparece na sempre área. ali é, para fazer o gol. É, mas eu acho que é incontestável a, a escolha do Paulinho. Paulinho. Né? Não dá nem para a gente comentar muito, porque eu é, acho que os torcedores de casa já não, esperavam Paulinho. Exatamente. Não de concordar que, que o Paulinho tinha que estar nessa seleção. Exatamente. Acho. Espero que Paulinho, inclusive, responda ao Lucas Vasquez, quem é Paulinho, que no último clássico aí. No último clássico teve uma, uma treta ali entre é. Vasquez e Paulinho, e Lucas Vasquez perguntou quem era o Paulinho. Quem sabe o um jogo aí na Copa do Brasil, Brasil Espanha, né? É. Quem sabe aí o Paulinho. Espero não... que o Paulinho faça o gol e diga: Eu sou o Paulinho, estamos junto com o Paulinho. E o é. próximo é o Felipe Coutinho. Outro encontro estava, né? Felipe Coutinho é. pode falar é. aí pro Tem nenhum que comentar um, um dos nossos cracks. O Brasil, que, como a gente falou, não tinha muita defesa sólida, mas agora chega com a defesa muito bem postada. É característica ter jogadores ofensivos, atacantes e meias. E o Felipe Coutinho é um desses craques, um dos nossos gênios dessa atual seleção brasileira. Jogador também aí, Barcelona, joga junto com o Paulinho. Também vai ter essa lógica de entrosamento ali no meio-campo, na nossa meiuca ali, uhum. para armar jogados, enfim. Basta saber a dúvida: é como o Felipe Coutinho vai jogar na seleção. Eu acho que a gente poderia até puxar um pouquinho para isso, mas que é a convocação dele que já era certa pra gente e para grande parte também da, da torcida brasileira, como ele vai jogar? Ele vai jogar aberto, pois como é. costuma jogar no Barcelona, vai jogar aquele jogador central para armar a jogada, aquele camisa 10 que vai armar toda aquela situação ali? O, que é que o você acha? problema todo é que onde ele joga no Barcelona, na seleção eu jogo o Neymar, que é o exatamente. principal jogador do Brasil. Que é o famoso aí, na ponta e corta para dentro. Exatamente, na ponta corta para o meio para chutar. Mas eu acho que o, o independente disso, de ter Neymar e Felipe Coutinho, jogadores da mesma posição eu acho que os dois têm que que jogar no mesmo time tem que arrumar um lugar ali pro Felipe Coutinho pro Neymar Até joga isso, todo mundo ali que... e vê o que é que dá né Exatamente. Claro que talento gente... e talento tem de sobra é. eu acho também acho que o Felipe Coutinho vai cair mais um pouquinho pro meio para ser aquele cara é, do passe é, de articular jogadas também creio que essa vai ser. Renato Augusto Renato é aquela coisa Augusto, da confiança também. Confiança do Tite, né? Ele, ele foi titular por, por muito tempo na seleção sim. no início do trabalho do Tite ele era titular perdeu espaço e eu acredito que naturalmente o, os outros jogadores estão à frente tecnicamente do Renato Augusto mas para mim ele tem que estar nessa nessa seleção até pelo grupo ele é um jogador de grupo sim, de isso. ambiente Importante que ele, que ele estivesse nessa seleção. E Eu também Ian. acho que, Renato Augusto, só voltando para o Renato Augusto, é. acho que mesmo ele jogando na China, acho que ele mantém... É o próprio Renato Augusto, inclusive, comentou que ele faz treinamentos extras, Exato. mesmo ele jogando na China, treinando com o seu time, com o Benji, ele faz treinamentos extras quando o time está parado, enfim, ele faz a parte física, treina movimentos táticos, ele faz um treinamento realmente, um trabalho extra, que é que todo mundo brincava, inclusive, ah, joga na China tem que fazer, tra trabalhar um pouquinho mais. Ele realmente faz esse trabalho extra, a parte física, a tática, ele trabalha realmente isso, faz um funcional ali, uhum. inclusive publica nas redes sociais, ele faz esse treinamento, porque ele sabe realmente que o futebol chinês por mais milionário, bilionário, que seja trilionário, tem realmente uma o qualidade técnico, né, técnica abaixo, é muito né, abaixo. É Ele faz é, realmente é. esse trabalho. Acho bem interessante da parte pessoal e individual do próprio Renato Augusto fazer esse trabalho extra para conseguir manter o nível de seleção brasileira. É bem importante. E o William também acho um dos incontestáveis ali. Jogou muito na última temporada pelo Chelsea. No ano retrasado tinha sido campeão na né? temporada 16 17. Campeão pelo Chelsea, também um dos grandes destaques. Se não o principal, né? Sim, sim. Também... também é, pode ser colocado como um dos uhum. grandes destaques aí da, da campanha vitoriosa do, do Chelsea com o Conte ali. Uhum. Mas acho que o William também é um dos nossos incontestáveis, jogou muito, o jogador também que tem a parte tática muito bem apurada, muito. que é aquele jogador que recompõe a segunda muito linha de quatro, bem. que marca o lateral. Até por isso ele é muito bem, muito bem. É, avaliado pela, uhum. pela imprensa. Não só isso, quando vai ao ataque vai com, com perfeição. Exatamente. O Willian é um jogador que tem muita qualidade é, técnica de drible, de passe, de velocidade do O William, William é um jogador Sim. muito rápido. O X1, como a gente falou, é um é, contra um, tem ele, um drible. Exatamente. exatamente o William exatamente. tem grande, grandes características importantes, né? Que ele tem um contra um, tem um drible, ele tem um passe muito bom exatamente. e também tem a finalização muito boa. É um jogador é, coringa ali é, na parte ofensiva. Completo, Que né? pode trabalhar de várias formas para a seleção. O Willian também acho que é um dos nossos incontestáveis e cara Aí na escalação de Tite. E os nossos atacantes, hein? Como é que Agora, ficou Agora o ataque, é, o ataque tivemos uma surpresa aí. Vamos começar logo por ele, pela polêmica? De, vamos que lá. Que você acha, Tyson, Tyson, Tyson. Como eu disse no início do programa, o Tyson é um jogador que foi convocado para o ataque, mas que faz seis meses que não faz gol. E aí? Exatamente, como é que vamos convocar um jogador desse? Voltamos aí novamente para a famosa frasezinha aqui, destruiu no treino, né? Mas treino é treino e jogo é jogo, ah. Tite mas enfim, uh. Tyson veio aí para ser a surpresa e inclusive Tyson foi um dos nomes mais comentados aí chegou a ser o topo do Trend tops do, do Twitter com comentários não muito positivos não muito positivo, sobre né? a convocação Tyson. de Tyson. Que, na opinião da gente, com certeza, é um jogador que deve estar muito feliz, né? Com a, com a convocação, todo mundo tá... Sim, claro. A gente não pode estragar o momento do atleta Sim, também, claro, né? É uma... é... A gente que eu digo os torcedores do Brasil, Sim. não que a gente esteja fazendo isso. E é né? o que a gente tá fazendo aqui é uma avaliação de momento Exato. e de outros nomes, enfim, nada contra a qualidade individual de cada jogador. É de momento mesmo, enfim. Tyson tá, era o um nome que, como o Francisco falou aqui, não faz igual um seis meses e é um atacante. Uhum. Ou seja, é algo bem complicado, mas Tite avaliou aí, tanto em loco quanto nos, nos treinamentos, e. Avaliou o Tyson como. É, vamos confiar no professor Tito, No né? no, no, no professor Adenor. Fala Exato. muito, fala muito. Fala muito. Esperamos que nós estejamos, estejamos aqui falando muito e que é. Tyson seja o nosso guts e faça o gol do ex aí é. finalmente mostre quem foi o melhor, Messi ou Tyson. <risos> Espero que 2018 seja o tempo para falar quem foi melhor sobre o Tyson. Aí é vamos aqui sobre os nomes carimbados aqui, a única interrogação ali, aqui da, da convocação. Foi o Douglas Costa que estava ali meio que vai e não vai, porque não vinha sendo convocado é. não foi convocado por um certo tempo, por lesão, claro, vale evidenciar isso. Uhum. Mas Douglas Costa teve esse momento aí, mas eu é. acho um bom jogador é. também, muito destruindo na Juventus. Está é, destruindo na Juventus, eu acho que o Tite não tinha como não convocar o Douglas Costa. Por mais que ele tivesse alguma ressalva é, para fazer em relação ao futebol do Douglas Costa, eu acho que ele é, não tinha como não convocar o Douglas Costa. Ele vem jogando muito, é um jogador muito... É, é, de características brasileiras, que vai pra cima, dribla, aquele isso. estilo moleque, né? Exatamente, de, de ousadia, de ousadia, ousadia e alegria, ousadia e alegria. É sempre Exato. importante ressaltar isso, que nós também estávamos um pouquinho carentes e, e sem essa, esse sentimento aí que o Douglas Costa traz pra gente. Também concordo que Douglas Costa era um bom nome pra seleção brasileira. Pois. É. Os outros três já são carimbados é. e... Com, com certeza estariam aqui juntos. O Neymar, a gente não precisa falar nada. O Neymar né? é Neymar. Nosso, pr nosso principal jogador, nosso camisa 10. Neymar nosso que craque. Que de lesão. Esperamos que ele possa, no período que o Brasil vai para a Ganja Comari, depois vai fazer amistosos na Europa, antes da Copa do Mundo, esperamos, esperamos que ele possa é, adquirir aquela forma física que a gente conhece do Exatamente. Neymar. Exatamente, né? o famoso Exatamente. ritmo de jogo, que, que o Neymar tá um certo tempo aí de molho, Exato. parado por causa da lesão. Acho que realmente... Mas Neymar é craque, acho que ele vai pegar esse ritmo rapidinho, vai... Não nos ajuda muito. Os outros dois são Gabriel Jesus e também o Firmino. Vou comentar um pouquinho sobre o Firmino, que uma característica muito interessante. Ele faz o trio aí ofensivo que levou o Liverpool para a final da Champions League. Ele faz o trio com o Sané né, e também com o Mohamed Salah, o egípcio aí que vai ser o craque Eg... nessa Copa. Exato. O Firmino tem uma característica muito importante. Ele dá passes, ele dá assistências para os jogadores. Ele que é um jogador de área, aquele jogador, o 9 que está lá dentro para receber o último passe, ele tem uma, uma característica importante que é essa, ele dá muitas assistências, se eu não me engano são 11 assistências, eu acho que ele teve na Premier League ou foi na Champions, que enfim, ele como camisa nova, de receber o último passe, ele deu o último passe, inclusive nas semifinais aí ele deu dois passes para gol, enfim, uma característica bem importante do Firmino é essa, tanto ser um bom finalizador, como também um bom passador ali para a grande área da nossa seleção e aí temos aí Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus, o nosso é que moleque que estava pintando as ruas aí na última Copa lá do Jardim Peri, <risos> agora está lá na, no Alô, Mãe e Alô. Tá lá na, na vai estar tá lá na, na Rússia. Gabriel Jesus também vejo como um dos nove, nossos né? incontestáveis também acho ali que é um dos nossos grandes nomes incontestáveis aí e fechamos a lista aqui Vou comentar um pouquinho sobre algumas ausências aí é. que inclusive como por exemplo o próprio Tyson poderia dar lugar para o Luan Exatamente. do Grêmio, por Luan. exemplo que vem fazendo Luan. uma temporada muito boa né? no Sim. Grêmio, campeão melhor da jogador, da Libertadores. Melhor jogador da também. Libertadores. É, fica aí essa questão. né? Mas o Tito não convocou, agora o que a gente Sim. tem é o Tyson. Né? Esperamos que o Tyson faça uma excelente Copa do Mundo. Exatamente. Em relação ao Rodriguinho também, você falou, né? Rodriguinho do Corinthians ali, estavam no, no meio-campo ali, que poderia ocupar, por exemplo, a vaga do próprio Fred. Até porque o Rodriguinho também tem essa característica de atacar e defender. Uhum. Tem esse, esse ponto aí. Coringa, o, o Rodriguinho também tem o próprio Arthur do Grêmio também no meio-campo ali, mas acho que o Arthur é muito jovem, e não foi muito convocado, aí não teve esse ritmo e não conseguiu absorver muito o que o Tite quer, mas enfim, acho que ele não convocou meio que para não queimar o jogador, para não enfim, para não querer queimar etapas, como aconteceu também com o Ganso e com o Neymar lá em 2010 na Copa da Ásia, Ganso e Neymar vão, não vão, eles eram muito novos e aí a gente Trabalhou, trabalharam esses nomes, né, pra chegar em 2014 muito bem. Acho que ele deu uma segurada em Arthur aí, mas Arthur é um grande jogador. Vem sendo ventilado também, como a gente falou do Alisson. Arthur vem sendo ventilado aí com o um nome lá no Barcelona pra, uhum. pra chegar lá pelo campo. No, enfim, acho que ele não quis queimar etapas com Arthur, com Arthur, mas acho que vai ser um nome que vai, que vai chegar por ali. É. Acho que é, é isso. Né? isso. Na, na zaga a gente não, não tinha muita... Não, Muita coisa ali para... Pra... era o Jeromel mesmo, tinha... É. O Rodrigo Caio estava ali brigando Rodrigo com o Jeromel, Caio... mas a temporada do Jeromel do é... foi melhor do que a do, do Rodrigo Caio. Isso, muito, né? exatamente. O Rodrigo Caio ficou marcado por ser jogador muito correto, né, aquele, é, aquele lance, é. mas enfim, no futebol é. o Jeromel estava muito melhor mesmo. É Acho que é, é isso, pessoal. Esses foram os, os nomes convocados em nossa análise aqui e abrimos aqui o um espaço para comentarmos sobre esportes. Na TV de Gordinho. Exatamente. Em breve teremos um espaço, talvez, oficial para comentar sobre sabe, os né? acontecimentos da Copa. E vocês, claro, vão participar das próximas vezes. E, inclusive, teremos lives aí pré-jogo e pós-jogo, talvez. Vamos falar, né? Vamos falar com a nossa voz da consciência aqui. Para falarmos sobre o pré-jogo e o pós-jogo da nossa seleção brasileira, esperamos irmos aqui até o final do Anão é, Francisco, chegarmos Exatamente. na final, comentarmos com vocês e espero que façamos a grande Copa. O que, é que você acha que o Brasil aí vai chegar na final, vai ser campeão? Olha, vem como favorito, né? O Brasil, assim como a Alemanha, assim Sim. como a Argentina é, e outras seleções, o Brasil vem como favorito. A gente torce, nós como brasileiros, torcemos que, para que o Brasil faça uma excelente Copa e sagre-se ex-campeão mundial de futebol, né? Exatamente. E você que não torce pro Brasil, meu filho. Você é na argentino, você é na alemão. Você tem que torcer pro Brasil, viu? Tá muito bom, tá ok. E é isso, Francisco. Ficamos por aqui também. Acho que o Brasil vai ser exa. Seleção muito boa, grandes nomes. Sem o boa, com... né? Sem o baú. Não, sem o baú, não. Somos o segundo lugar no ranking da FIFA oficial. Enfim, espero que, espero muito que os deuses de futebol vejam todo esse cenário que foi plantado desde 1 e façam a final, Brasil e Alemanha, assim não como em 2002 não, a gente fica assim como em 2002 e vai ser 2x1 de novo Ai, de vai ser um gol de Neymar e um gol de Tyson, tá bom? vai ser um gol de Tyson Ué, do X. Aí essa previsão, hein <risos> tô brincando, é. vai ser Tyson não, mas vai ser 2x1 vai ser, espero que a final seja Brasil e Alemanha, pelo bem do futebol pelo bem do 7x1 se for 7x1 pro Brasil, melhor ainda mas enfim pessoal, é isso, ficamos por aqui Francisco, Valeu, muito obrigado é essa parceria que tá começando aqui até a próxima, até a próxima galera